E aí gente linda, estamos mais uma vez com os vídeos Deus falou comigo no cinema, por isso que o tema de hoje será o dia em que eu enxerguei além da tela do cinema. Roda a vinheta galera! Então, gente, eu não sei se você já parou pra pensar que existe algo além desse planetinha Terra. É meu. É! Pois é, muitos filmes já falaram sobre isso. Vamos lembrar alguns, por exemplo, Alice do País das Maravilhas, O Mágico de Oz. Lembra que é sempre um outro mundo, um outro mundo melhor, cheio de aventuras e tudo mais? O primeiro filme que me inquietou muito sobre isso foi Matrix. Poxa, 1999, que filmaço, velho! Revolucionou a história do cinema mundial. <risos> Com que ano mesmo? Até hoje, nem até as criancinhas, sabe, você fala Matrix, elas fazem, né? Foi um filme que realmente revolucionou a história do cinema mundial. Mas Matrix fala justamente sobre essa angústia do homem de perceber que a vida não é só esse mundinho que nós estamos. Por isso que eu gosto muito dessa cena onde o Morfeu conversa com Neil E o Morfeu, ele lá sentado na poltrona com aqueles seus óculos então, escuros lá e tal. Tá. E fala assim com ele: Eu sei porque você está aqui. Porque, porque tem alguma isso. coisa dizendo pra você, que, você, que, tem sabe, você que tem alguma coisa errada no mundo. E Neil começa, é. É isso daí. É como se eu e você, eu e você, temos essa inquietação de que deve ter algo além. Deve ter algo depois. Pois. Eu acho muito interessante quando o Morfeu começa a conversar sobre o que é a Matrix. Olha só o trecho do filme. Do you want to know what it is? The Matrix is everywhere. E é muito legal quando ele diz assim que a Matrix now, this... é toda essa ilusão que foi colocada diante dos seus olhos sobre um mundo que não é real, velho. Eu fico pensando assim, é a gente hoje em dia. Esse negócio de eu tenho que ficar rico. Eu tenho que ser famoso, eu tenho que ter muitos likes na internet. Isso tudo um dia vai acabar, meu velho. Tudo isso é ilusão. Existe um mundo de verdade. eu acho mais interessante é que ele dá né, uma escolha pro Neil. Duas pílulas, uma azul e uma vermelha. Olha só aí, ó. E a azul é ele continuar a vidinha dele do jeito que era antes. Vou trabalhar, vou acordar, não sei o que. O mundo é isso. A razão da minha existência só são esses 70, 80 anos ou 120 anos para os mais sortudos. A vida é só isso. Ou a pílula vermelha que vai mostrar qual é a realidade. Também nós trazemos uma escolha para você. O que é que você quer escolher? Você quer estar tá sempre. A minha existência é simplesmente isso: esse planeta Terra. Viver 70 anos, 80, 90 Quem sabe sim Será que é só isso a tua vida? Ou eu te dou uma outra escolha Entender que existe uma realidade paralela Uma realidade eterna E tem um filme que mostra isso assim De uma maneira bem interessante Esse nosso anseio por um mundo melhor Por algo além Que é o nosso querido filme Que os adolescentes amam Maze Runner Que realmente vemos e convemos. O primeiro foi o melhor de todos, né? Foi, foi muito bom muito bom primeiro História desses meninos que estão numa clareira, não é isso? Numa clareira, cercado por um labirinto, que em inglês é maze, maze. Vamos repetir comigo? Repeat, please maze. Maze. maze E runner é o corredor, então corredores e labirintos Então aqueles meninos estão numa lareira E além do labirinto existe uma outra realidade E eles estão sempre com os corações inquietos a alcançar essa outra realidade Realidade. A minha parte predileta do filme é essa. Quando o Thomas conversando aí com a galera, ele diz assim: Eu prefiro atravessar esse labirinto do que ficar aqui nessa lareira. Né? E ele diz assim, aqui não é a minha casa. This place is in our home. Uau véi! Será que você, meu irmão, ou minha irmã, meu amigo, minha amiga. Já teve essa sensação? <risos> <risos> Será que você já teve essa sensação De que aqui não é a sua casa? Que tem um outro lugar preparado pra você? Um outro lugar bem melhor? Será que essa inquietação está no seu coração? Pois é Por isso que eu acho que o, o filme Que foi baseado nas Crônicas de Nárnia De C.S. Lewis Especialmente o primeiro filme que foi lançado Que foi o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa Mostra muito bem sobre essa realidade paralela Onde a Lucy, olha aí Entra no Guarda-Roupa sem querer percebe-se que é, ela percebeu que ela está em outro mundo, o mundo de Nárnia. Os seus irmãos não acreditam quando ela volta, ficam lá, ah, você está fantasiando, isso aí é besteira. Muita gente não vai acreditar em você, de que existe um céu, de que existe um lugar melhor pra gente. Mas depois os irmãos vão, todos vão para Nárnia, passam lá uma grande aventura e terminam sendo coroados como reis e rainhas de Nárnia. A Bíblia é cheia de promessas de um mundo melhor depois. Todos aqueles que são amigos de Jesus Cristo vão para esse lugar. E essa sua vontade de ir para esse lugar foi Deus que colocou no seu coração, sabia? Está escrito lá em Eclesiastes 3,11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo e colocou no coração do homem o anseio, o desejo pela eternidade. Quer ser eterno, abrace-se com aquele que é eterno, Jesus Cristo. Um grande abraço, galera!